Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos curtindo aí o vídeo, vamos compartilhando, comenta aí embaixo, se no final você não gostar, dá um dislike também, do mesmo jeito, tá bom? É, nós vamos comentar sobre a atitude dos espíritas em relação ao João de Deus, que também é espírita, é, eles estão dizendo que o João de Deus não é espírita, certo? Por causa da, do ato dele, certo? Do escândalo que eu com ele. Então, geralmente, esse tipo de atitude você pode ver em protestantes, católicos, é, comunistas, em tudo quanto é, é linha de pensamento, todo mundo tem essa atitude. Quer dizer, exclui o um membro quando ele pisa na bola. E ele diz que ele não é daquele grupo que não pensa igual aquele grupo que saiu da linha, etc. O que acontece é o seguinte, esse tipo de atitude é comum em todo mundo, em todos os grupos, tá? Não é só os espíritos que estão agindo assim. A maioria dos grupos que eu já citei agem desse jeito. É, o que eles não entendem é, e não aceitam é que religião religião não modifica ninguém. certo? Não muda a natureza das pessoas. Elas apenas melhoram, melhoram aquela pessoa ou pioram, conforme esse caso. tá? Então, é necessário entender isso, é necessário aceitar isso. Religião melhora ou piora a pessoa. Assim sendo, você pode podemos comparar, né, que essa mesma atitude é feita pelos comunistas quando eles veem que o comunismo não funciona em lugar nenhum do mundo, que o comunismo está é, sendo implantado naquele lugar está é, sendo questionado, e eles não, lá naquele lugar deturpar o Marx, aquele cara ali não não segue o comunismo como deveria ser, não. Nós aqui é que fazemos direitinho, entendeu? É, então, por fim, eu queria falar o seguinte, que Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo é Deus. Ele sim modifica a vida da pessoa. A pessoa que crê em Jesus Cristo muda totalmente. Aí, nesse caso, sim, você vai ver mudança, tá bom? Se você concorda com isso, discorda, tal, quer deixar o seu comentário embaixo, curte, compartilha, é, dá um dislike, como você quiser, tá bom? Até o próximo.